Todos sabemos como é decisivo o look and feel, o aspecto de um website para cativar os utilizadores. Nós temos aqui vários exemplos, muito diferentes entre si, de áreas, setores de atividade também diferentes e com soluções diferentes, desde background, tipos, fontes, paletas de cores, os layouts, mais simples, mais complexos, botões menos e temos hum, todo este jogo de, destas tendências e destas opções em termos de estilo e de aspecto de um website que com, conjugadamente, de uma forma em, em conjunto, concorrem para o sucesso e para a funcionalidade e uh, o aspecto também agradável, cativante de um website. Nós temos hum, estes aspectos no Drupal controlados por uma camada muito especial e bastante complexa, que é o theming. E é complexa porque nós podemos controlar todos os pormenores, desde o layout geral de uma página até a unidade específica de um conteúdo, bem como cada campo, cada elemento, neste caso o vídeo, esta etiqueta, o título ou mesmo a descrição ou os próprios links. Temos uh, um, um controle muito detalhado e é isso que nós vamos descobrir com uh, o estudo da parte do theming no Drupal. Como é que podemos trabalhar todo este aspecto global e particular de cada conteúdo de uma página do Drupal.